Prieto, Candila! Boa galerinha, primeira vez aqui na nova Cache, primeira mão aqui Não é primeira mão porque já deve ter um monte de gente que fez vídeo desse negócio aqui Mas é a minha primeira vez olhando essa, a novo mapa da Cache Novinho Meu, mapa da Cache é incrivelmente novo Parecia bem Guardar... Guardar uma arma aqui, ó Cê é louco Cê é louco de guardar uma arma aqui Tá bem hora essa parte aqui, ó Ó, esse negócio aqui aumentou o... Tem, né? Não tem mais como subir, né? Não tem É, tem como subir ainda É, tá Ainda tem como subir, não mudou muito Olha o Ju Soares ali, ó Olha o Vitor quebrado aqui, ó Que? Tá ah, bom, né? A gente atira no meio do vidro e é vidro, né? Você sabia, né? Essa parte agora faz som de madeira. Olha o tóxico com a bandeira do Brasil. Meu, como que faz agora pra você. Nó, perdeu aquele pixel que você ficava colado aqui, velho. Hum, sei não. Olha a roda gigante ainda ali Ah não! Agora tem que quebrar todos os vidros Pá, pá, pá, pá. Vamos ver se a smoke ainda tá Ó, oh, os pontos de smoke ainda tá Vamos lá Vamos ver se ainda funciona É... Funciona! Tem a garagem aqui Não sei porque adicionar esse negócio aqui Olha só, cê louco mais amplo é a impressão minha Tem essa parte aqui A escada continua aqui ó Pra que essa parte véio? Tem como fazer alguma coisa ali É a granada, pega ali, ó. Posso fazer uma molotov tabelada ali? Não, calma. Tá, sei não. Tinha como ver na, na caixa antiga? Esse barril tinha na caixa antiga? Tinha não, tinha não, não. Aqui uma parte toda, toda quebrada. Tijolo. É, tá mais aberto aqui. O duto. O duto fecha? Não fecha não. Aí a parte que. que ele demonstra que. Você consegue atacar as granadas pro meio. Pra ajudar o time CT né, o mapa se tornou bastante CT Aí, Tipo tem a lâmpada agora Real, <risos> carinha feliz E essa parte aqui ó, aqui. tirar várias luzes Tá, eu quero subir ali mas eu sei que tem como subir ali. Mas não sei de que jeito. Tá. Serrar Se os pulinhos ali vai acabar perdendo dano, vida. Remodelado deixou mais bonita, mais brilhante. Parece uma banana. Ó, o stick do Simple ainda está aqui. Faz tio nenhum. Tira que tem que pegar novos a árvore aqui ó, cresceu a site ficou da hora a aqui não sentiu sentido mas só o pixel vindo pixel tá certo Ficou tudo mais texturizado, mais bonito Pixel boladíssimo Opa Isso é louco, agora é aberto, ó Daí como ver a parte ali toda Tem como ver essa parte aqui também Agora tem um carro abandonado O loop. <risos> Top, top, top. Valeu. A van ficou maior. Tem esse negócio aqui, ó. Aí chegamos no meio. Temos o um menino com a estrelinha. Não sei que país é esse. Talvez parece. parece a bandeira da França, mas. Nossa, dá se ajudar bastante no meio, velho. Ótimo, tá entrando. Faz uma molotov dessa aqui. Ótimo, tá no meio. Você não quer permitir que passe em ruas, faz a molotov aí. Molotov os caras. Vai ter essa parte aqui do.. Facilita aqui. E eu acho que essa posição é mais... CT, muito CT, olha isso daqui Se é um CT, ó, você fica aqui ó Nem precisa olhar pra cima, você até que Ficar mirando pra cima, se você... Você na caixa antiga, pra... Não levar... O meio... Parece um galpão real Me... tô conseguindo subir Não sei se tiraram esse pixel Ó, eu caminhão aqui isso e ficou um pouco velho Ó, temos a cabine telefônica aqui, ó Sem privacidade alguma Aqui parece um... Uma fábrica Nossa, esse lugar aqui ficou bonito, velho, olha isso Eu não sei o que está escrito, né Nossa, ficou bonito consegue olhar para fora ali as árvores tudo mais o Ted o Sin Ted John Cena Ted é umas coisas aí olha a porta azul trocadíssima Minha pilhadeira ficou mais baixa, impressão minha. Acho que ficou mais baixa. Aí tem um céu ainda. Safe. Que isso, ah, tudo quebrado. Agora a rua tem um. Agora é uma rua mesmo. Toyota aqui Tem um novo negócio aqui de tacar as granadinhas Tem esse AP que era o que estava embaixo da lona Só que eu não lembro de, de quando de como ele era Ele era tão grande assim Tinha uma parte assim não era mais ou menos aqui? Eu não sei se tinha aqui Nossa velho, acabei de jogar uma e no lado das coisas ah, Ficou da hora velho Ficou muito boa a cash, velho Uma pia aqui ó, pra lavar a mão Do armário e tudo mais as armas guardadas é, então acho que isso é o mapa velho tem muito mais pra mostrar muito bonito véio. gostei, vou finalizar o vídeo por aqui, valeu a todos que vocês virem primeira mão a cache na minha opinião está muito boa véio. e pretendo jogar ela bastante quando lançar Oficialmente. Tchau pra vocês.